bom Deus estamos ao vivo mais uma noite mais uma madrugada no reino em nome de Jesus amém que a graça e a paz que aceita todo entendimento possa estar sobre nossas vidas e nossas famílias não só hoje mas por toda a eternidade em nome de Jesus amém se você crê peça a você que escreva aí e diga amém em nome de Jesus graças a Deus Vamos começar nossa leitura da palavra nosso momento de oração e leitura da palavra nessa noite peço a você que abra sua bíblia em nome de Jesus no livro de João Glória a Deus livro de João capítulo 2 a partir do versículo 1 se você não tem uma bíblia eu sempre digo, se você não tem uma Bíblia, nós temos o texto bíblico escrito na descrição do vídeo, amém? Mas não deixa de ler as escrituras com a gente em nome de Jesus, graças a Deus. Enquanto isso, vai deixando seu like, deixando um comentário, deixa um pedido de oração, uma sugestão, diga o que você está achando das nossas lives aqui toda, toda madrugada, gente, em nome de Jesus, eu sempre respondo todos os comentários, seja ao vivo, seja depois gravado, eu sempre respondo todos os comentários, então deixa o seu comentário e deixa o seu like, eu sempre tenho que dizer isso porque é uma obra evangelista quando você faz isso, quando você deixa um like de Deus pela internet e a internet a gente sabe que tem um alcance muito grande hoje e vai ter um alcance muito grande, a, a medida é, vai aumentar cada vez mais esse alcance ao passar do tempo, então essas lives que ficam gravadas assim com a palavra de Deus, ou a, a, própria, a poder de alcançar milhares e milhões de pessoas é muito grande, ainda mais que as coisas estão mudando aí na internet, vai vir o Web3 e muita coisa. O Web3 vai melhorar muita coisa, então vai alcançar muita gente. Então faça essa obra do Evangelista. Clica no like, deixa o um comentário, compartilha o link da live. Entendeu? Interaja com a gente aí e nos ajude a fazer essa obra do Evangelista. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. porque muitas das vezes nós não sabemos nem pedir, mas nós sabemos, segundo a Tua palavra, que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, o Senhor sabe o que é melhor para nós, então faça a Tua vontade, acaba os Teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento, Pai, é que eu Te peço em nome de Deus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm vinho. respondeu-lhe Jesus. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes. Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estava ali... Posta seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma caminham duas ou três metretas. Ordenou-lhes Jesus, encheias de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tomando, tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sim, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele aleluia, depois disso desceu a Cafarnaum ele, sua mãe seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias, estando próximo a Páscoa dos judeus Jesus subiu a Jerusalém Que aqui Jesus inicia os seus sinais em Cana da Galileia ele começa a fazer os seus milagres dentro desse casamento e aqui acontecem várias coisas muito interessantes que nos trazem ensinamentos muito bons eu não vou aqui detalhar um por um, senão a gente vai ficar aqui a noite toda mas eu quero citar alguns aqui, muito interessantes e a Bíblia vai dizer que falta o vinho, e a sua mãe o chama e fala, olha, eles não têm vinho, e Jesus fala com ela, olha, o que tem contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora, interessante que assim que ele acaba, acaba de falar com a sua mãe, que não é chegada a sua hora, estava ali responsável pela festa e disse, olha, faça tudo quanto ele vos disser, é interessante que parecia que ela já conhecia o seu filho, com certeza já conhecia, Jesus já tinha 30 anos, então cuidando de uma pessoa há 30 anos, é bem provável dela conhecê-lo, então quando ele fala daquela forma, ela entendeu de algum jeito de que ele ia fazer alguma mas não naquele exato momento onde ela estava falando a Bíblia não diz se ele fez aquilo ali no mesmo momento ou se demorou algum tempo ou se demorou algumas horas porque se você não sabe casamentos naquela época demorava dias uma semana demorava uma festa de casamento então talvez Jesus ali quando ouviu da sua mãe que estava faltando um vinho talvez ele não fez aquele milagre no mesmo dia talvez ele fez no, no dia seguinte história de alguém dizendo algo diferente, mas a Bíblia nos diz, a Bíblia não nos relata qual o momento correto que ele faz aquele milagre mas ela nos relata que ele faz um milagre e Maria sabia que ele ia fazer alguma coisa em algum determinado momento, ele ia fazer alguma coisa portanto ela diz aos serventes fazei tudo quanto ele vos disser e assim aconteceu bíblia diz que havia ali talhas postas para a purificação dos judeus, ou seja, para que ele poder lavar as mãos, lavar os pés, é lógico que a pessoa não lavava as mãos ali dentro, nem lavava os pés ali dentro, era água limpa, que se tirava dali, lavava as mãos e lavava os pés, era costume, uma pessoa quando chegava na casa de uma pessoa, lavar as mãos e lavar os pés, portanto diz que ali estava para a purificação dos judeus, e havia ali é, seis talhas de pedras e cabiam duas ou três metretas de água e no versículo 7 a Bíblia diz que Jesus ordena eles, encheias de água encheias até em cima porque provavelmente elas, estavam, elas não estavam total, totalmente cheias então ele pede, olha, encheias até em cima então eles tiraram, enchiram que elas até fizeram o que ele disse, e tiraram aquela água, e levou até o mestre sábio levou até o, aquela pessoa que estava encarregada de, de, de, daquela festa, e ele vê, ele vê do vinho, mas não sabendo que se tratava de um vinho que se, há pouco tempo era, era água, e houve ali um milagre onde a água foi transformada em vinho, mas os, os os serventes, os garçons ali, vamos dizer assim, já sabiam o que tinha acontecido, eles tinham pegado água, mas entregou o mestre Sala vinho e ele prova aquele vinho ele, e alguma, uma coisa interessante acontece, ele fica impressionado que o vinho não era igual ao que o povo estava tomando mas era melhor aleluia portanto ele vai até o, o noivo e diz, olha é costume as pessoas é, todo homem põe o primeiro, o primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bastante, o povo já bebeu bastante aí coloca o um vinho inferior mas você fez diferente, você guardou até agora o bom vinho mal sabendo ele que Jesus tinha acabado de fazer o um milagre da transformação da água, em vinho cabe uma mensagem muito interessante, o que Jesus fez foi melhor do que aquilo que ele já tinha. o que Jesus faz na nossa vida sempre é melhor do que aquilo que nós já temos na nossa vida, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos muitas pessoas que acham que não precisa. estou rica não preciso de mais nada e Jesus disse para elas você, você pensa que é rica, que é abastada, mas na verdade você é pobre cega, miserável, desgraçada e nu aleluia a gente nunca deve pensar que a gente não precisa de Jesus Jesus é sempre essencial na nossa vida porque ele sempre vai fazer melhor do que aquilo que nós já temos, que nós já vimos, que já presenciamos, ele sempre vai trazer o melhor, portanto com certeza aquele homem já tinha feito como o mestre Sala disse aqui, uma tradição, como era costume de se fazer, de dar o melhor vinho primeiro depois vinho inferior já tinha acabado o bom vinho, já tinha acabado o inferior, já não tinha mais nada e agora Jesus traz um vinho melhor do que todos aqueles que já tinham bebido antes aleluia ele fez melhor por isso que eu coloquei o tema dessa live por isso que eu coloquei o, o título dessa live o melhor está por vir Jesus tem o um melhor para nós e sempre terá neste mundo e ainda mais no vindouro, Jesus disse que aquele que espera somente as coisas desta vida, deste mundo, é um pobre miserável, porque não temos esperado as coisas dessa vida, mas deste mundo, mas esperado as coisas vindouras. Aquelas pessoas que comeram o pão multiplicado ali no deserto e depois foi procurar Jesus de novo Jesus disse para ele, vocês não vêm atrás de mim por causa de mim, mas vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei e vocês estão querendo mais e eu digo para vocês não trabalhe por aquilo que é perecível não se esforce tanto por aquilo que é perecível mas se esforce por aquilo não é perecível, o pão vindo do céu que o Pai vai vos dar, as coisas celestiais, portanto no livro de Mateus ele diz, procurar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, as coisas necessárias para nós nesse mundo, Deus vai nos, nos, nos saciar, porque Jesus deixou bem claro, olha veja as aves do céu não trabalham, e um juntem celeiro e Deus mesmo assim a sustenta e não vos sustentará vós da mesma forma? então não andeis solícitos, não andeis preocupados as coisas que vocês precisam neste mundo Deus o Pai vai vos sustentar o pão nosso de cada dia Ele vos dará Davi disse que era jovem e era, já era velho e já foi jovem e nunca tinha visto na sua vida um justo mendigar o pão, é um justo passar necessidade, nem um, o seu filho mendigar o pão, quer dizer que as coisas deste mundo Deus vai nos suprir as nossas necessidades, mas mesmo Deus suprindo todas as nossas necessidades, nós nunca podemos esquecer que tem algo melhor por vir, que é a salvação e a vida eterna, porque Jesus deixou bem claro que o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Não adianta. Porque o que está por vir para nós é muito melhor. O bom vinho que Jesus tem para dar para nós, depois de tudo isso que nós passarmos deste mundo, é infinitamente melhor. Tem pessoas que correm atrás de muitas coisas neste mundo e querem viver tudo de bom e de melhor deste mundo não chega a ser pecado mas quando você coloca só isso de prioridade e esquece como as pessoas estão esquecendo hoje da salvação e da vida eterna que é algo melhor para nós como foi pregado ontem na live de ontem quando Paulo disse que ele tinha combatido o bom combate completado a carreira, guardado a fé e ele estava dizendo que a coroa da justiça a coroa de glória o justo juiz está preparando para ele naquele dia, não só para ele, mas para todos que amam a sua vinda, uma coroa de glória. A gente não pode interpretar aquilo ao pé da letra, que tem uma coroa que vai ser colocada na nossa cabeça, mas está dizendo que nós seremos honrados, que tem algo melhor para nós, além deste mundo, além dessa vida. Jesus diz em Apocalipse 22 que o galardão está nas suas mãos e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras quando eu leio esse texto de Caná da Galiléia nós possamos, podemos extrair muitas coisas desse texto, muitas mensagens lindas desse texto mas o é que mais me chama atenção é isso que Jesus sempre tem o melhor para nós no final passar o que passar, podemos beber o, o vinho mais amargo que podemos beber neste mundo, mas no final Jesus sempre terá o um bom vinho para nos dar um vinho que vai surpreender qualquer pessoa que entenda de um, de um melhor vinho da face dessa terra, Jesus tem o melhor para nós Da, da redenção, da nova aliança e ele ainda diz assim, olha fazer isso em memória de mim até o dia que eu beberei com vocês um vinho novo junto do meu pai o que, que Jesus estava dizendo, vocês vão tomar este vinho, vocês vão tomar esse cálice ou se, vocês vão fazer isso aqui em memória de mim até o dia passagens que Jesus deixa bem claro que o melhor está por vir por nós nós temos que anseiar ter anseio pela vida eterna as coisas deste mundo nós, enquanto estivermos aqui nós vamos correr atrás do nosso alimento do nosso vestimento, da nossa moradia de um luxo a mais que a gente possa querer na nossa casa não é pecado nada disso mas nunca podemos deixar nada disso ser mais valioso no nosso coração do que a vida eterna salvação que Jesus pagou na cruz do Calvário com um preço caro e preço de sangue a Bíblia vai dizer que o preço foi alto foi um preço de sangue e ele não ia pagar um preço caro por algo supérfluo. ele não ia pagar um preço caro por algo que não tivesse nenhum valor ele pagou um preço caro por algo que tem muito valor que nós não enquanto estivermos neste mundo, não temos nenhuma capacidade sequer, nem a mínima fagulha de pensamento sequer, para entender a grandiosidade daquilo que está preparado para os salvos, para os santos, para os separados, para os escolhidos, para quem não sabe a palavra santo quer dizer separado, escolhido, em muitas coisas mas em muitas coisas deste mundo por mais maravilhosas e grandiosas que seja neste mundo é melhor do que aquilo que está Céus e Nova Terra Pai, essa alegria, essa convicção de que o melhor está por vir, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, para a nossa vida. A alegria da salvação, a alegria de estar com o Senhor um dia para sempre e gozar dessa salvação e dessa graça e dessa paz infinita, tendo o Senhor como o sol da justiça por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém Senhor. amém Pai, graças a Nessa madrugada no reino que Deus possa ter nos abençoado grandemente que Deus possa ser honrado grandemente em nossas vidas não só hoje, mas por toda a eternidade amém? no mais eu peço a você que deixe seu like deixe seu comentário é... não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações deixe o um comentário, deixe o um testemunho escrito aí nos comentários, deixa o pedido de um tema da próxima live um pedido de oração, mas interaja com a gente aí nos comentários, deixa um like compartilha, faça essa salva do evangelista compartilha o máximo de pessoas que você conseguir seus grupos de WhatsApp no Facebook, compartilha o link da live e se esforce para trazer o maior número de pessoas para estar com a gente, para ler a palavra e ter esse momento de oração e comunhão